Fala galera, hoje nós vamos trollar no Brawl Stars Você já imaginou jogar com uma mão só? Mas calma, não é uma mão só e fazer tudo aí, né? atirar e tal É uma mão só controlando o direcional e sem atirar, sem fazer nada, rapaziada É isso mesmo, mano, então, mano, você vai ter que entender o que vai acontecer, mano É loucura total, então se liga só, aqui, no canal Bruno Clash Ok mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer trollagens Isso mesmo, trollagens, e você pode participar botando a próxima aqui na descrição Aqui nos comentários, comenta aí qual que é a próxima trollagem que você quer que eu faça Pode dar ruim, pode dar bom, não importa, manda aí qual que você quer que eu faça, beleza? Hoje eu vou jogar somente utilizando a mão esquerda Mas não é a mão esquerda pra tudo, eu não vou poder dar tiro e tal Eu só vou controlar o direcional e vou deixar o meu time fazer o trabalho sujo Isso mesmo, eles vão jogar com dois... Tentando matar os caras e eu vou estar tá lá só Dando rolê pelo mapa, fazendo pressão, fazendo uma zoeira Será que vai funcionar, mano? Eu não sei Mas nós vamos botar aqui pra vocês a partir de agora, então Se liga só trolando no Brawl Stars Partiu Vamos lá, rapaziada, hoje nós vamos tentar, então, trollar, né? Neste modo nocaute. Será que a galera vai cair? Eu não posso usar a minha mão Direita pra dar tiro, nem pra acionar nada aqui do lado direito. Eu só posso control controlar o direcional, tá bom? Então, a minha ideia é eu vou ter que ficar fugindo. E os meus manos vão ter que matar a galera. Será que eu vou, eu vou conseguir fugir? E o meu time ainda ganhar o melhor de três aí? Eliminar a rapaziada? Eu vou ficar aqui botando pressão, né? Botando aí a, o medo na rapaziada e vamos ver o que acontece. Ó, já eliminaram dois, hein? Já eliminaram dois e agora a gente pode eliminar agora o terceiro, ó. Sem fazer nada, mano. Tá maluco, ó, os caras eliminam, mano Os caras eliminam, irmão, não posso usar A minha mão direita pra nada, hein A esquerda é no direcional e a direita não é pra nada Não posso dar um tiro Nada, não posso acionar super Não posso acionar acessório Vai ser aí no meu, com, no meu time O meu time vai ser o brabo Se não, é GG pro outro time, mano Ó, não tô fazendo nada Ih, já levamos dois, mano Eu só faço a pressão, tá ligado? Eles falam, opa, veio dois, agora complicou É, a pressão é o que pode ajudar ali Nesse momento, ó, ó, ó Ih, moleque, ganhei sem usar um, nenhum tiro, nenhum tiro, mano Nenhum tiro Trolamos no nível baixo aí do Brawl Stars, mano Será que funciona de novo? Em outro modo? Vamos ver, vamos ver Vamos lá então, agora no pique gema Que já fica um pouco mais difícil, né? Porque se eu não ajudar meu time, eu vou tentar pegar pelo menos aí uh, As gemas, ajudar a galera, mas... Não sei, né, mano, é meio perigoso aqui Eu posso morrer tranquilamente, porque aqui é treta E a galera volta, né, então fica mais difícil Eu vou pelo menos tentar fazer pressão Tentar fazer pressão de alguma forma ali pra poder ajudar Ó, só tentando pressionar ali Opa, opa, escapando Vou tentar passar aqui, não sei se vai dar Passou, passou Opa, eles já perceberam que eu não tô usando a mão o tiro Eu não posso usar o tiro não, rapaziada Tá maluco, ó, já usou a nana ali O seu poder, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá... Ai, mano, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Mata ela aqui, mano Mata ela aqui, mano Meu Deus Pega, pega Isso Porra, oh, mano Não posso usar minha mão, mano Não posso usar minha mão Respeita quem não pode usar a mão, mano <risos> Vamos lá, vamos lá Eu ajudo você, isso Eu pego a gema, eu pego a gema Deixa que eu pego, que aí eu não posso atacar E pelo menos eu guardo na gema Ô, oh, Jesus Eu não posso usar minha mão, mano Você não sabe que eu não posso... <risos> Meu Deus, maldade Vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue aí ajudar o meu time hein? Ó, a pressão tem que ser feita ali ai, ai, ai, ai, ai, isso Boa, boa, boa Vou pegar ali tudo, vou pegar ali tudo, hein Opa, tomei, tomei, mas vou descer Tomei, mas vou descer Ó, ó, curou, curou Boa Não tô dando tiro, não tô fazendo nada, hein, mano Meu Deus, vai dar ruim ali, hein Será? Eu acho que vai dar ruim isso aqui, hein, rapaziada Não pique G, mas vai ser treta no pique Gema vai ser treta. Tentei trollar, mas vou ser trollado, hein, rapaziada? Olha, olha. Pega aqui, pega aqui. Pega ela. Isso, isso. Boa, boa, boa. Boa, mano. É isso. Mas não divide. Deixa comigo, mano. Deixa comigo, irmão. Opa, pegaram de novo. Já vamos ter que subir e pegar alguém. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Vai. Ih, mano. Deu Eu não posso usar minha mão? Aí o que acontece? Não dá, né? Aí não dá, né? Aí não, não tem como Aí ferrou, ó Opa, mas 8, 5, ele vai pegar ali, ó 5, bora, nossa, mentira que a gente vai conseguir Eu Vou passar o pano aqui pra ele Não, desce, desce, desce, desce Meu Deus, mano, não Nossa, mano A gente vai perder por bobagem, mano Na moral, 10, 10, 10, peguei 10 aqui Peguei 10, vou pegar 11, 11, 11 Não, 11. não é 10, é 9 O cara morreu lá em cima, não, mano O cara morreu lá em cima, mano tem que, ah, vai ter que levar alguém lá em cima. Tem que levar, tem que levar, mano. Não tem jeito. Não vai dar. Ai, ai, ai, ai. Não vai dar. É óbvio que não vai dar, né, rapaziada? O cara morreu lá em cima, mano. Mas vamos lá, calma, calma, que vamos tentar mais uma. Partiu. Vamos lá, então, de novo no pique gema, mano. Pra tentar botar a moral. Ganhamos uma, perdemos uma. Quem vai levar melhor? Ah, os caras vão levar ou a minha mão sem utilização vai levar, hein? Tá maluco? Tô jogando com uma mão só A mão do direcional, hein? Será que vai funcionar? Não posso dar tiro, hein? Não posso dar tiro, hein? Tô segurando só Mata ela, mata ela, mata ela Não matou, mano Não mata... Nossa, mano Aí deu ruim Aí vocês deixaram o cara montar, né? Tá maluco Eu preciso pegar minhas gemas Preciso pegar gemas Isso que importa Opa, opa Cuidado aí, cuidado aí Passo pano pra você. Nossa. O outro brother lá tá morrendo pra caramba. Pressão, pressão, pressão. Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Uh, os caras vão dar. Ah. Aí morreu, né? Aí morreu, né? Nossa, levaram todo mundo. Meu Deus, eu confio, mano. Eu confio, mano. Eu vou tancar, vou tancar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos que eu tanco, vamos que eu tanco. Vamos que eu tanco, mano. Pega, pega, pega. Isso, vem aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui Vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai Nossa Meu Deus, pegou, pegou, pegou Deixa eu pegar a gema ali no meio, deixa eu pegar a gema ali no meio Pegamos Pegamos outra boa Agora é pra ganhar, hein, é ganhar, hein Vamos, rapaziada, nossa, meu Deus do céu Vamos, vamos, roda, roda, roda, que é moleza Roda que é Tá maluco, mano, vamos segurar aqui nove segundos, mano Nove segundos pra gente ganhar, mano, sem usar a mão, mano Sem dar tiro, sem nada, mano meu amigo, bora, bora, bora Cara, ninguém percebeu que eu não usei meus tiros, mano Tá maluco, mano Ganhamos duas e perdemos só uma Sem dar tiro nenhum Sem usar acessório nenhum Super nenhum, nada, nada, nada Só andei pelo mapa, mano Trolando No Brawl Stars, mano, e você, o que achou? Manda aqui embaixo sua trollagem também Que eu vou fazer aqui Jogando com um tablet de ponta cabeça Sem ver, o que for Beleza? Então é isso mano, comenta aí E coloca qual que você quer que eu faça na próxima Que vai fazer, beleza? Então é isso Manos, tamo junto, não esquece de deixar seu like E se inscrever aqui no canal É nóis, Bruno Kelshi, partindo Falou!